No vídeo de hoje, eu descobri que a cidade de Utopia está correndo mais perigo do que nunca. E eu, como um bom cidadão e futuro prefeito, eu espero, né? Eu preciso me esforçar até a minha última gota para me tornar o mais forte de todos para poder proteger a cidade em qualquer ocasião. Até. Que atualmente já tem mais do que duas pessoas Que estão possivelmente querendo atacar toda a cidade E eu preciso acabar com elas o quanto antes Não se quer saber como isso foi e onde isso vai chegar Se inscreve no canal e vê o vídeo até o final que tá muito bom Bom dia, gente! Tudo bom? Sim, eu tô livre! Legal, né? <risos> eu tô muito feliz Que eu tô livre! E por um sinal Além de estar feliz que eu tô livre, gente Falta menos de 6 mil inscritos Pra gente chegar no milhão, mano Quando esse vídeo sair, vai faltar quanto, mano? Eu, eu nunca cheguei ao milhão de inscritos santo, eu tô ansioso Eu tô feliz! Só obrigado do, do fundo do coração. Obrigado mesmo. Bom, de qualquer forma, para quem está ligado, mas para quem também não está ligado, eu, Mano Lajota, estava preso naquela cadeia. Não quero nem chegar para aquela desgraça. <risos> Eu fui preso injustamente aqui na cidade de Utopia E eu consegui sair Graças com a ajuda do meu amigo Pedrux E com o gerente do banco, o Luiz A gente conversou com o Luiz e aparentemente Ele tinha noção da minha prisão Mas ele não sabia o quão injusta ela era Então conversando com ele a gente conseguiu chegar no meio termo Que era ele dar uma liberdade condicional pra mim No qual eu ia ter uma, uma tornozeleira assim Me rastreando e tudo mais Ainda não recebi ela por sinal E em troca eu podia continuar minha vida normal Como um bom cidadão E tentar descobrir o que tá ocorrendo pra polícia ser tão injusta porque pra quem não sabe, meio que eu já salvei o cofre do banco. Já soltei uma pessoa que foi que fez crime, mas não tinha roubado o banco. Então tô, é um, um, parcialmente criminoso. Um invasor, né? Pra assim dizer. E também salvei a Poki. Ela tinha sido sequestrada. Bom, já que eu tô trabalhando aqui pela cidade. E o Carlinho deixou bem... O Carlinho e o Tuguinho estão contra mim, né? Isso que é engraçado. Vamos começar a mexer nas coisas aqui. Bom, esse cartaz é de Jota tá livre. Eu vou deixar por enquanto. Acho que faz parte do protesto. Aliás, Pouque, obrigado por estar no protesto lá, tá bom? Jonathan, muito obrigado por estar no processo também. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte. Olha, tem uma loja nova. Eu preciso me fortificar. Eu declarei guerra contra o Tugin e o Carlin declarou guerra contra tudo para acabar com a cidade. Eu tenho que estar pronto para proteger a utopia e eu tenho um plano para me tornar o mais forte. Porém, antes, como tudo na vida, a gente tem que começar pelo começo. E nesse exato momento, o começo é cuidando dos meus bebês. Eu tô com a dos meus amigos, Oi, recruta, tudo bom? Como você tá? Capitão, covaldo. Rico. Eu trouxe um amigo para você, gente, o, o, o Wilson. Aqui, ó, esse é o Wilson, gente. Vou colocar isso aqui, ó. Mano, o capitão, ele não tá com fome nem sede, mas o resto do pessoal tá tudo com fome e com sede. Oh, você mesmo, Kowalski. Bebe água, Kowalski. Vem cá também, capitão. Comendo, bebendo água. Você também, Rico, vai lá. Fiz mais uma bola nova para eles, porque eles sempre perdem a bola deles e... Brinca, irmãozinho, brinca, brinca chega a bola pra lá, que eles sempre perdem a bola naquele canto ali que mano, o brincando Eles sempre bugam a bola Peraí, tá um deles Ah, ele tá nadando, tá bom então Tá, dessa parte foi Bom, pra quem não sabe, no terceiro andar da minha casa, eu tenho um quarto secreto Um quarto que eu uso em pouquíssimas ocasiões Na realidade, eu fiz ele pra mim, mas eu decidi criar dormir com os meus pinguins Então, esse quarto ficou meio que largado Até o momento que o Delete precisou de mim Aqui nesse quarto ficava o Juninho, o Ali que é filho do Delete, que eu sou tio Por sinal, e eu tava cuidando dele Eu fiz até esse quarto aqui, baseado em nuvens Que é, coisa, que é uma coisa que eu gosto pouco, né E também azul, que era a cor do Juninho, ó Tem até uma foto minha com o Juninho, como vocês podem ver, ó, bonitinha, né Tem uma outra aqui agora, porque eu cuidei dele Eu era o tio dele, só que o problema é que o Juninho foi Sequestrado, e eu preciso Falar com o Delete sobre isso, querendo ou não O meu papel como tio é procurar O Juninho e ajudar ele, seja como for Porque ele é família, e tem que se importar com a família E botar em mim também, vamos pegar nossa moto Vamos pra casa do Delete, e vamos atrás e de descobrir novidades sobre isso. Querendo ou não, o Tugin é um grande perigo para a cidade atualmente, até porque ele tem tá guerra comigo e porque ele sequestrou o filho do Delete. E também eu tenho que tomar cuidado com o House e com o Carlinhos. Então eu tenho muitas coisas para me preocupar no momento atual, mas uma vida sempre vai ser a prioridade total em qualquer ocasião. Então vamos falar com o Delete para tentar descobrir alguma novidade sobre isso ou se tem alguma maneira da gente ajudar. Delete, que? LG? Delete? aqui atrás, LG, Oi. você foi solto. Sim, sim, eu consegui sair, eu consegui sair, deu tudo certo. Delete. Eu e o Pedro conseguiu falar com o gerente do banco. Foi a maior loucura. Basicamente. Tá para você dar para falar, né? Delete, o, o gerente do banco, Luiz, ele nem tava sabendo disso. Ele achou que eu tinha cometido crime normal. Só que, tipo, o que eu fiz não dá para ser preso. Foi injusto. Parece que tem alguém por trás comandando tudo. Então que você foi preso injusto, eu já sabia, gente. Já sabia que você foi preso então, injusto. Mas eu achava que era o gerente isso? do banco, mas não é, mano. Tem alguém por trás disso que eu não sei quem. Será que é o Tugin? É, bom, eu vim falar com você sobre isso. Como tá o Juninho? Você recuperou ele? LG, eu já andei toda a redondeza aqui nada. Véio, eu não sei o que eu faço mais Eu preciso de ajuda O, o, o Tugin ele veio Veio na, na cadeia na minha frente ele declarou guerra comigo Você viu ele? Até agora eu não, eu não trombei com ele ainda Só que tem mais um, uma coisa que aconteceu O que? O seu irmão O, o que é que tem tá, o Carden? Ele veio na minha frente E falou que o objetivo dele era acabar e destruir a cidade E todo mundo ficar na miséria O meu irmão falou isso? Exatamente Ele veio na minha cara na cadeia e falou Eu posso falar isso para o meu grande plano para você Porque você nunca vai sair daqui E isso me gera uma suspeita Será que ele tem alguma coisa a ver? Então, é isso que eu tô pensando agora, velho Será que ele tem alguma coisa a ver com o consumidor do Juninho também? Então, porque querendo ou não, assim, eu não sei como funciona aquela sua porta, é reconhecimento facial ou algo do tipo, mas ele é um espelho seu, vocês são gêmeos! Não! Se eu não, fala, se eu não me engano, o meu irmão consegue desbloquear meu celular com o Face ID. Então ele consegue a porta! A porta! Como que eu não pensei nisso antes? Querendo ou não, até, até porque nem precisa da porta! O Carlinho é capaz de voar, se você for pra pensar. Se, se ele consegue voar, ele consegue vir aqui em cima. Então, cara, eu não sei, mano, tipo, alguma coisa tá acontecendo. A sua as câmeras aqui, elas não registraram nada? Então, essa câmera, LG, ela não grava, ela só grava em tempo real, tá ligado? Você tem que ficar clicando no, no aparelhinho e você olha em tempo real, mas ela não, não grava nada, ela não registra. Então, na hora que o, alguém entrou aqui em casa e pegou o Juninho, eu não vi. Então, você não sabe dizer se foi o Tugin mesmo ou o Carlinho? Velho, eu tenho quase certeza que foi o Tugin, porque, como eu falei pra você, LG, ele veio aqui na minha casa, eu segui ele e eu não vi ele ir embora. Ele só sumiu, LG. E quem que some assim do nada? Um bandido. O Carlinhos, ele tem. Ele mexe com magia, né? Será que ele não pode sumir, não? Bom, o o House na loja dele, ele vende de um charme de invisibilidade. Alguns dois podem ter comprado. Tem isso mesmo, porque eu não vi o Tugin saindo. Né? Eu entrei pela porta da frente e ninguém mais saiu. E os funcionários, ninguém viu nada? Ninguém viu nada, velho. Perguntei pra todo mundo, cadê o Juninho? Delete, eu não sei se eu já falei pra você, mas... Eu sou bem mais forte do que parece. Bem mais forte mesmo. E nesse momento, eu tô sentindo que a Utopia tá precisando de mim. Não só como prefeito, mas como pessoa. Então, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. não acho ideia legal, mas... Eu vou dar até a minha última gota de sangue. Necessária para eu me tornar o mais forte possível de uma forma que ninguém consiga encostar em mim. E aí, eu vou atacar o Tugin, vou atacar o Carlinhos, vou atacar o House e todo mundo que quiser fazer mal para qualquer um de nós que somos do bem da cidade. Mano, já sequestraram a Poki, sequestraram o Juninho, os funcionários do House também. É, agora então o Juninho prim, começou com uma pessoa, de, depois sequestraram uma, uma, uma trabalhadora da cidade e agora uma criança. Mano, meu filho, LG. Eu sou só tio dele. Mano, isso aí tá passando dos limites, já, LG. A gente precisa saber tudo que tá acontecendo, velho. E você tem total apoio, meu, LG. O que você precisar, velho? Eu vou estar tá lá. Mano, se você quiser falar alguma coisa comigo, precisar de itens, precisar de energia, precisar de qualquer coisa, LG, pode contar comigo. Isso é uma arma de fogo do House, não era? É, é do House. O House ele tá me ajudando pra mim tentar pegar o, o, o Tugin. Porque não, o Tugin. Tá bom, tá bom. Sim. Eu, eu lembro que você me contou quando você foi me visitar. Mas é por causa que eu também suspeito do House. Mas o House ele tá me ajudando, velho. Sei lá. Eu não digo que ele pode ter sequestrado, o nem nada do tipo, mas eu não confio nele na cidade, sabe? Ah, eu, eu sei que é difícil isso eu falar isso aí pra você, mas você e House. Eu, eu não tenho uma desavença com o House. Tipo, é. o House, ele não gosta de alienígena. Na verdade, ele teria um bom motivo pra fazer isso, né? Mas ele não sabe do Juninho. Eu escondo isso do House a sete chaves. Tem certeza? É, eu tenho. Tipo, toda vez que o House vinha aqui na minha base conversar, eu falava pra ele, ó, oh, não entra ali que tá sujo, tá, tá bagunçado, vamos aqui fora. Eu sempre conversava com o House lá fora. Delete. Ou seja, eu tenho certeza Apeço. absoluta que aqui dentro o House... Você, você é levou em conta que, muito provavelmente, seja o Carlin ou o Tuguin, se tiveram sequência sequestrar... Eles podem ter usado o charme de invisibilidade que o House vende. Ah, mas eu acho que o House não tem muito o que fazer, né, velho? Ele tá vendendo charme lá e o pessoal que comprar decide se vai usar pro bem ou pro mal. Ó, pra mim ele é um suspeito também, mas, bom, Delete, eu tenho que ficar forte e urgente. Se você tiver alguma pista, alguma coisa do Juninho, me chama que eu te ajudo na mesma hora, tá bom? Mano, pode deixar que eu mando um zap pra você, tá? Tá bom, mano. Tchau, fica bem, tá? Quando você me avisa. Você tá me Qualquer que a coisa me avisa, hein? Se viu o então, um Tuguinho aí carro que eu vou lá, de ó. Cor? É, o lá, Ah, o que ele veio pintar meu carro. Ele deu uma mudida do motor, é. ele veio arrumar. Ah, é. ele falou que você comprou um motor mais caro, mas tá bom, bom, bom saber então. Obrigado, LG, até mais, viu? Mais, tchau. E agora a gente já tem nossos objetivos traçados. Por sinal, eu acabei fazendo muito mais combustível do que eu imaginava aqui. Vamos levar combustível pro nosso poço, porque eu não sei como tá as vendas nesse tempo que eu não estiver aqui. Aproveitar, coletar o dinheiro das possíveis vendas e ver se tá tudo certo nos estoques. Porque querendo ou não, eu ainda preciso urgentemente fazer muitas coisas. Bom, vamos começar colocando esse galão de combustível aqui, olha, tá gente? Tá enchendo? Tá enchendo. Deixa ele enchendo aí enquanto olha aqui. Ó, na caixa temos dois contos. Alguém comprou 1%. Não faz sentido para mim, mas tá. O motor elétrico de diamante foi comprado. Na parte das rodas, ninguém quis nenhuma roda. E nem dos outros tipos de motores. Bom, mas vamos ser isso que pro primeira semana de trabalho do que tá muito bom, mano. Ele rendeu 200 daqui, sem de gasolina e mais dois contos aqui. Foi 302 conto. Tá muito bom. Enquanto isso aqui tudo tá enchendo e a gasolina vai dar conta? Não deu conta. Meu Deus, gasta muita gasolina pra encher tudo. Eu achei real que esse esse tanque de gasolina aqui enche tudo, mas não, pelo contrário, não encheu, mas não tem problema. Eu vou botar para produzir mais aqui, ó, já tá até enchendo porque deve ter aqui, ó. Tô falando? Eu montou aqui. E em breve eu vou ter mais. O problema é que eu tava fora de casa, né? Daí eu não tinha como fazer nada. Agora o rolê é, eu estava pensando aqui e o que eu preciso é defesa e poder. Primeiro vamos focar no poder. Para quem sabe, essa minha espada aqui, ó, ela é capaz de dar dano infinito. O problema dela é a durabilidade que tá durando bastante, mas também a forma de reparar ela. Como ela é uma espada, vocês podem ver, de ringletite, ela é uma espada de um minério muito chato de conseguir. Eu não sei nem se eu tenho mais dele. Não tenho. E ó, para eu conseguir um kit de reparação desse minério aqui, eu preciso de duas barras dele. O problema é que, para fazer uma barra, eu preciso de um rose quartz e um guild fern. O guild fern, para fazer, eu preciso jogar ouro em alguma planta. Uma samambaia, por exemplo, as plantinhas do Nether. Vou fazer um de exemplo para vocês: eu pego o nosso fermento, coloco ele aqui, espero o nosso ouro derreter na fornalha e após isso eu faço, eu jogo ele aqui. Eu tenho uma barra de Goodfert. O outro passo é eu pegar um quartzo e misturar com Rose Quartz. O Rose Quartz por si próprio ele usa três cobres e um ouro. Então um ouro, três cobres e aqui vai o quartzo. Após tudo derreter vai virar um Rose Quartz, como vocês podem ver aqui, e eu mando ele para cá. Com isso eu tenho Rose Quartz ingot e Goodfert. Derreto esses dois e aqui eu vou ter o Ranletite, especificamente duas barras. Eu pego aqui e após isso eu vou ter o um kit de reparação, misturo com a espada e tá lá. A minha espada tá pronta, mas como vocês viram, foi uma certa trabalheira fazer isso. Então, já que eu vou ter que ficar gastando mó tempo fazendo esses recursos para melhorar ela, a outra coisa que eu posso fazer é melhorar minha espada e para melhorar ela, eu preciso especificamente derrotar mobs e para isso nada melhor do que uma compact machine, que é uma dimensão dentro de um bloco com mobs spawner. A parte legal dessa espada que eu tenho aqui é que por mais que ela gaste muita durabilidade rápido, vocês podem ver aqui que o dano delas é de 5.28. Mas ali embaixo tem um contador de kills, que é mobs que eu matei. Eu já matei 321 mobs e o dano extra é de 28.37. E agora após matar poucos esqueletos, subiu para 330 e o dano já está em 29 acho que Deu a ideia da brincadeira, né? Vamos matar um pouquinho de esqueleto aqui. E tá lá. Farmamos um montão na nossa espada. Agora a gente consegue deferir 59 de dano. Vamos dizer que 60, porque tem uns quebradinhos ali, ó. 65 de dano. Mano, uma vida do Minecraft normal tem 20. Basicamente dá para acabar com três vidas do Minecraft num hit só. E sobra um pouco. Ainda não tá perto do que eu quero, mas a gente vai chegar lá. Agora o Mendrak me chamou. Eu não sei se ele quer ver alguma coisa do poço, outra coisa, mas vamos ver o que ele quer pode ser importante. Eu posso conseguir informações. Eu acredito fortemente que ele teve. Tá no que lógica que é aquela enfim, aqui no posto. É, ele tá aqui, peraí. Opa, fala aí, LG, Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Aí o cara é manobrista demais, ó. E aí, mano. E é, como que tá lá em Londres? <risos> tá bom, tá bom? Gostou do visual oh. novo? Tá, ah, ô, oh, oh, oh. Curti a boina. Presença, tá bom, presença. Ficou é legal, né? Ficou legal, ficou legal. Então, é que assim, mano, eu tenho umas novidades pra você. Belas hum. novidades. Pelo menos no meu modo de ver eles são novidades boas. Hum. Bom, eles gostam é, disso. Seguinte, ah, ah. É, recentemente teve uma gangue que queria invadir aqui a cidade de Utopia. E eu botei isso pra correr. Tá, Sim, bom, assim. bom. Então, então, eles pegaram e queriam invadir aqui a cidade de Utopia pra trazer muita agressividade. Tipo assim, eles queriam real Trazer o mercado negro pra cá e poder ficar Fazendo maldades pela nossa cidade, entendeu? Sim, eles queriam trazer problemas pra cá, né? Exatamente, e só que aí Eu fiquei sabendo disso por um informante meu Nico, e basicamente eu fui até essa Gangue, fui até o território deles E consegui derrotar eles lá, o chefe deles E cara, agora eles basicamente trabalham pra mim E a cidade tá protegida, só que Eu acho que vai vir gangues aliadas também no futuro Bom, vindo aliado é melhor do que inimigo, né? Vamos pensar pra esse lado Gangues aliadas das pessoas que eu derrotei Ou seja, inimigos estão por Tá bom, isso não é um problema. Eu tô cada vez mais trabalhando para me tornar cada vez mais forte a ponto de poder acabar com eles num instante. E eu acredito que você deve estar tá fazendo o mesmo. É, tô fazendo a mesma coisa aqui também. A única coisa que eu precisaria era que tipo, as armas fossem legalizadas, porque eu ainda tenho que ficar muito, muito tomando cuidado com as minhas armas, porque senão a polícia pode me pegar contando com isso e eu ser preso, igual você foi. É, então eu tô trabalhando nisso, eu tô pensando nisso tudo por causa que não faz sentido a, as armas ser proibidas e tipo, a minha espada não, sabe? E uhum. também tem muitos outros detalhes Por exemplo, se a arma fosse liberada apenas pra matar mobs ou invasores Eu acho que tudo bem, sabe? Agora, entre a gente, eu não acho legal, sabe? Sim, sim, sim, é exatamente Tipo assim, eu tenho a minha própria gangue agora Mas é uma gangue que, tipo, não vai fazer nenhum problema pro Utopia Pelo contrário, a gente vai cuidar dos problemas e vai resolver todos eles Inclusive, você quer conhecer a minha gangue? Posso? Pode, pode pode sim, pode mano. sim, mano só, só não precisa ficar com medo, não Vamos lá, vamos lá Tá lá na mano. casa onde eu tô morando agora, tá, vem cá tá, tá tranquilo, vamos Ah, você tem casa agora? É, tô morando morando na casa do Biel por enquanto, mano. Vamos se dizer assim. Ah, tô morando com o Biel, então. Exatamente, ó. Aqui a gente já chega lá rapidão. Tá bem aqui, mano. Se prepara que você vai ver a melhor gangue que eu já recrutei, velho. Beleza. Também que eu tô chegando aqui, Meu moto tá mais lardinha. Certo, vamos lá. Vou chegar aqui. Vamos lá. Posso abrir o portão, então? Pode de boa. 3, 2, 1. E essa aqui é a minha gangue. Eita... Ô, gente, suave? É, eu te apresento aqui o Big Smoke, tem o Franklin, tem o CJ. Então, é essa rapaziada Boa tarde, aí, mano. Boa tarde. Esses são os caras que vai estar tá protegendo a cidade junto Sim. comigo aqui, o LG. Eles vão estar tá sempre me ajudando, vão ser meus olhos e ouvidos aqui na cidade. Só que, cara, eu preciso, tipo, falar ainda com o gerente, com, com o pessoal, pra ver se eles podem morar aqui com, com a gente, entendeu? Com o gerente, você diz com o gerente do banco ou com o Biel? Ah, na verdade, com o gerente do banco mesmo. Ah, você quer tornar ele cidadão dois, né? Exato. Exatamente, exatamente, que nem ó, eles estão com essas motos aqui que estão todas destruídas e eu tô pra levar lá no seu posto Nossa, pra gente poder tá reformar. tá tudo quebrada, né? Exatamente, tá tudo quebrado, tá tipo sem gasolina e tipo, eu quero pintar, reformar essas motos e ajudar esse pessoal, velho, que eles são uma rapaziada de boa, só estavam na gangue errada e agora eles vão nos ajudar nisso daí. Mano, eu, eu tenho uma proposta aqui pra você, uma, uma, uma, um, um, um, uma aliança, sabe? Uhum, eu, uhum. Pelo que a entender, tanto você quanto eu estamos interessados no bem da cidade, correto? Sim, sim, sim, exatamente. Porém, nem tudo. Tudo sair de graça, tanto para você quanto para mim. Exatamente, Vamos ver seguinte, Com eu comigo eu... se trata de negócios. Comigo também é um negócio. Só que o meu negócio é o bem da cidade. Você precisa melhorar essas motos deles, tanto o motor quanto às vezes renovar a pintura e tudo mais, né? Exatamente. E, ou essa assim, que tá toda quebrada, né? Uhum, uhum, exatamente. Faz isso lá na oficina, obviamente, pagando. Mas eu encho o tanque de todas de graça como oferta de paz. Ah. Não de paz, porque eu sei que a gente tem paz, mas como vai vir essas gangues inimigas e pode todas as situações, seria muito bom tanto para mim quanto para você ter aliados. Exatamente, exatamente. Aqui eu já tô te falando até essas notícias aí, porque, mano, se você precisar numa ocasião, CJ, Franklin, Big Smoke e o Nico, que não tá aqui agora, que o de que ele foi parar, eles estão todos dispostos aqui pra gente poder ajudar nisso, velho Que nem as gangues que estão vindo aí, as inimigas que provavelmente talvez venham, a gente tá de olho nelas e a gente vai, vai ficar um passo à frente deles toda vez. Então, se eles se prepararem pra atacar, a gente vai atacar antes do que eles. Eu, eu entendo, mas uma coisa que é bem clara, tipo assim... Você consegue entender o que eu vou dizer. Uhum. O seu grupo aparenta em todos os quesitos. Ser um grupo, um grupo criminoso. Você anda com um sobretudo tentando esconder as coisas, deixando um ar mais suspeito de você, você anda armado. Você foi eram de uma gangue. Todo mundo anda com roupa da mesma cor, com moto da mesma cor. e Isso são sinais de, de uma de uma gangue, de um possível perigo. E uhum. obviamente, como você pensou disso, isso é uma gangue. É, é uma gangue, mas tipo assim, a minha ideia é basicamente essa gangue ter totalmente os contrários dos padrões que todo mundo está acostumado a ver. Eu não quero simplesmente uma gangue, onde a gente vai simplesmente tacar o terror pela cidade. Pelo contrário, a gente quer o bem da cidade, a gente não quer fazer nada de mal na cidade então, tipo assim, nós os nossos negócios por fora vão ser negócios por fora e outras é, fazer Então, regiões. era nesse ponto que vida. eu queria chegar. Eu queria entender o seguinte, vocês estão nesse grupo pelo quê? Só pra estar junto? Poder? Dinheiro? Fama? Vocês querem Ora, fazer o bem? Querem fazer o mal? O que exatamente é exatamente o objetivo de vocês? Tenho sincero com você, LG. Meu objetivo no momento é grana. Eu quero bastante dinheiro, quero me hum. tornar um dos mais ricos aqui é fama, poder mais... não, Poder talvez, mas é mais dinheiro mesmo. É bom, você é assim, que você, você quer agora. grana a ponto de, sei lá, você roubar uma loja, roubar uma pessoa, a ponto de você of é, oferecer serviços. Não, a gente vai oferecer os nossos serviços que a gente puder fazer, a nossa força que a gente tem com as armas e etc. Apenas, a gente não vai roubar nada da cidade de Utopia. Cara, então tem tudo que eu precisava pra poder confiar em você, mano. Tamo junto nessa então, Midrake. Não, então é isso, a nossa aliança tá firmada. Se você precisar, é só dar um salve que a gente pega aqui, fechadão com o LG, então. Mano, fechadaço mil por cento. Ó, galera, quando forem arrumar as motos lá, pintar tudo, pode tranquilo encher o tanque por conta da casa essa primeira vez, hein? É isso aí, rapaziada. Tamo junto nessa daí, então, com a mano. Qualquer coisa a gente também te avisa então. de beleza? Vou abrir o portão aqui pra você, mano. Fechou, mano. Tamo junto aí, ó. E noite de vocês aí. Cuidado que a casa é, é perigosa, mano. Toma cuidado aí. Qualquer coisa, pode ligar aí que a gente corre atrás dos meliantes que estiver pela cidade. Não, igualmente, ó. Falou. Tá bom. Temos força, temos aliados e temos influência. Basicamente, a gente tem tudo. Tudo que a gente precisa para poder proteger e salvar a cidade de Utopia. Agora só falta a gente atrás dos nossos inimigos.